Já era, já não dá mais pra esconder Todos já sabem o que sinto por você Nossos momentos não são como qualquer um Minha mente embala como um beijavô E olha que o proede não me apaixona Mas com você This is the Já era, já não dá mais pra evitar A cada segundo eu só penso em te ligar Nossos momentos não são como qualquer um Meu corpo tua. e...